Pensando em abrir ou inovar seu negócio. Mas onde montar? Qual o melhor lugar? E se você pudesse decidir sempre que quiser onde seu negócio vai estar? Apresentamos os contêineres modulares da seu container. Com um investimento de até 30% menor em comparação a ponto comercial fixo, produzimos seu container sob medida para qualquer tipo de negócio. Seja uma lanchonete, food truck, loja de roupas barbearia, enfim. Você é quem decide e o container deixa com a gente. Investindo em um container modular, você não precisará fazer reformas, pagar aluguéis caros e sem falar que seu negócio pode estar sempre onde você quiser. A montagem, desmontagem e transporte são muito simples. Você pode fazer tudo sozinho. Tá esperando o quê para abrir ou inovar seu negócio? Entre em contato com a gente agora mesmo. Seu container